gravar mais um vídeo hoje aqui de Roblox e hoje malta estou aqui com o Tim e o que é que hoje vamos gravar? Hoje vamos gravar como conseguir todas as tags. Neste caso não vamos falar de, de ganhar e nas tags de, bem, aquelas tags que se pagam alta porque vê-se logo. Vamos falar das tags mais difíceis de serem conseguidas. Eu ainda estou neste momento a tentar conseguir ter uma tag. Neste caso é de youtuber. E a primeira tag, malta, vou-vos mostrar aqui no meu ecrã. Tags. É. Nem, nem assim. Uh... Uh, do premium, não está aqui a dizer, mas está aqui a aparecer comprar, isso é óbvio. Posso primeiro falar? Uh, é assim, malta, o premium não está não aqui a aparecer, mas é óbvio, temos de ter premium no Roblox, clica aqui, parece aqui, que dá, pronto, o dinheiro que se paga, 4,99 por mês para ser premium. O youtuber, malta, o youtuber. É assim, malta, o youtuber, o youtuber não é preciso mais de mil inscritos, que eu tive a pesquisar mais e vários vídeos dos criadores. E É assim, o objetivo de ter uh, a tag youtuber, ou temos mais de mil inscritos, como o Timolican disse, ou malta, o que acontece, uh, nós temos que ter um vídeo a gravar no corredor, uh, a falar sobre o corredor e tudo a bater muitas visualizações, mesmo muitas, e likes, malta. Então é isso que vocês têm que fazer. Então, quem quer essa técnica de youtuber tem que já criar o seu canal e gravar um vídeo de corredor, malta. Corredor ofel. É verdade, malta. É verdade e não só a Malta uh, também uh, gravem para diversão neste caso eu gravo para diversão e também quero um pouco desta tag. O meu trabalho não vai ser ser youtuber mas gosto de gravar de vez em quando para divertir. E Malta as outras tags. Agora vamos contar a ordem das tags que se ganham. Ao ganhar. Ganhar tipo este corredor. Ou seja, esta partida até o final. É assim. O beginner, Neste caso vocês não estão a ver até tela, Mas o beginner, Sim, isso. não está aqui para tirar os erros. Essa tag é, é com uma vez a ganhar. Malta. A seguir é a tag... Uh principiante achou sim é até principiante neste caso é melhor confirmarmos tags ah não é aprendiz malta que é com 5 vezes a ganhar pois é o profissional malta que neste caso é 15 vezes a ganhar estão a ver não é 25 sim 25 o especialista é 15 wins ou seja 15 vezes e o mestre é 50, depois vem o, o que eu estou agora a utilizar, um sano, que eu acho que quer dizer maluco, malta, que é com 100 que eu estou a utilizar neste momento. E depois, no final, há o rei do corredor e o anjo do corredor, ganham-se os dois ao mesmo tempo, malta, vocês vão lá ganhar. Se conseguirem 250 vitórias, malta. é o que eu agora estou a tentar fazer. É difícil. É difícil. Ok. Uh, então, malta, de resto é tudo a pagar. Eu já tenho todos os que se pagam. Quem quiser uh, um vídeo sobre itens, que eu consigo, já consegui vários itens. Não são muitos. Não, consegui os três itens. Mas, se quiserem um vídeo...